Olá pessoal, vou falar novamente sobre empréstimo consignado. Outro dia já falei alguma coisinha, mas vale a pena ressaltar o seguinte. O que é o empréstimo consignado? É você vai até o banco, desconta direto a parcela no seu conta-cheque, na sua folha de pagamento. Este é o empréstimo consignado. Diferente dos empréstimos comuns, que são debitados em conta corrente. O que pode causar um desentendimento é que a pessoa vai até o banco e faz o empréstimo e acredita que seja ainda o consignado. Então fica lá né, aquela impressão de consignado descontado em folha de pagamento e consignado descontado em conta corrente. E acredita que será é, reduzido só 30% do seu salário. Mas preste bastante atenção: o consignado é diferente do empréstimo em conta corrente. Do consignado, existe uma legislação que limita o desconto até 30% dos seus rendimentos. Em conta corrente, não existe atual um entendimento firme no, no Tribunal Superior, no Superior Tribunal de Justiça, tá? que os bancos podem. Ofertar o empréstimo sem limitação de desconto em conta corrente. Tá? Então, muitas vezes a pessoa chega comprometida com 50%, 60%, 70% dos seus ganhos líquidos. Um pouco, 30% de empréstimo consignado. O restante, desconto direto em conta corrente. Fica a dica, pessoal.